isso vai remover mais de 9 quilos de cocô preso e chapar a sua barriga com um copo por dia desta receita e aí pessoal tudo bem com vocês como remover até 9 quilos de resíduos preso com tranquilidade se você tem dificuldades de ir ao banheiro saiba que a constipação é algo que atinge milhões de pessoas uma vez ou outra é normal ter dificuldade de ir ao banheiro principalmente em situações de estresse ou de viagem a constipação é responsável por várias situações desconfortáveis incluindo dor lombar gases e até mesmo fadiga e ansiedade veja algumas causas da constipação primeira dieta pobre em nutrientes se você ingere muitos alimentos processados como açúcares carboidratos refinados e álcool fica mais difícil produzir movimentos intestinais normais segundo estresse uma grande quantidade de estresse alteram a produção de hormônios e neurotransmissores que influenciam direto na tensão muscular produção de enzimas inflamações e funcionamento geral do intestino terceiro sedentarismo este é o pior de todos neste caso a prática de exercícios físicos ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo fortalecendo os músculos dentro do trato digestivo e ainda de bônus ajuda a controlar o estresse a constipação também tem outras causas relacionadas com a falta de magnésio consumo de remédios desequilíbrio na flora intestinal e falta de sono ou viagens remédios naturais que ajudam com a constipação incluem beber líquidos e tomar probióticos mas hoje temos uma receita de um remédio natural que vale ouro para te ajudar a eliminar todos os resíduos e ainda te fazer sentir bem melhor isso vai te deixar com a barriga desinchada chapada e sem gases ingredientes duas colheres de sopa de gel de aloe vera suco de um limão inteiro um litro de água e uma colher de mel opcional modo de preparo bata no liquidificador o aloe vera e o suco de limão com os dois copos de água depois de pronta mistura junte com o resto da água que sobrou e se preferir adoce com mel tome este suco preferencialmente com o estômago vazio pela manhã e espere 30 minutos para comer algo no mesmo dia convém tomar a mesma quantidade novamente 30 minutos depois da janta mas e você